Primeiro, em criança, eu pensei que era, tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher, porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. É muito complicado, eu acho, para a mulher, né? que ela já cresce com os abusos. Acaba sendo meio insuportável também, não é? Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Dentro da minha casa, eu aprendi que meu peso era um problema. O homem até então observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. Eles acham que a gente não precisa de útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com meu útero? É uma deformação profunda mas eu, eu acho que exatamente existe essa designação assim de é, da carne do corpo como sendo o mesmo, né? matando o ser que está ali dentro.